Eu acho que ninguém me ama. Você já sentiu isso? Você já parou alguma hora e olhou assim, será que alguém gosta de mim mesmo, de verdade? Fala aí, mudadas e mudadas. Tudo bem com vocês? Prazer. Prazer. Meu nome é Michelle e eu vou estar com vocês aqui no canal Tudo Muda em um novo quadro, onde nós vamos falar um pouco sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, aquilo que a gente pensa, sente e vive durante os nossos dias. Você já teve aquele pensamento que ficou assim, ó rodando na sua cabeça e você não conseguiu encontrar uma resposta? Pois é, é pra isso que eu vou estar aqui, pra falar com vocês um pouco a respeito dessas dúvidas e das crises que podem acontecer durante a sua adolescência, beleza? E o nosso tema de hoje é Eu acho que ninguém me ama. Você já sentiu isso? Você já parou alguma hora e olhou assim Será que alguém gosta de mim mesmo de verdade? Será que não é só interesse ou será que não é só porque as pessoas querem estão falando isso só para me sentir melhor? Pois é de vez em quando a gente pensa isso, a gente pode chegar a pensar isso. Às vezes a gente chega até pensar que ninguém seria capaz de nos amar como a gente é ou só pelo que a gente é independente do que a gente faça, ou não faça, e aí a gente fica com esse sentimento, e isso pode doer bastante. Eu quero te ajudar a pensar um pouquinho sobre isso, será mesmo que ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, te ama? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando um pensamento desse chega na nossa cabeça. Nossa, ninguém me ama, será? Primeira coisa é colocar, ó, uma interrogação. Porque quando a gente pensa em ninguém, a gente coloca todas as pessoas da Terra nisso. E a gente sente isso. Será mesmo que ninguém te ama? Pensa aí. Tem alguém que me ama? Será? Seu pai, sua mãe, sua avó, seu irmão, seu tio, seu primo, seus amigos. Será que não tem ninguém que te ame? Pois é, pelo menos vai ter alguém que te ame. Às vezes a gente precisa pensar pensar um pouquinho, principalmente nesses momentos que vem, então quando vier esse pensamento coloca uma interrogação assim ó, tipo, será que ninguém mesmo me ama? Porque alguém te ama sim, ou também às vezes o que acontece é que a gente nessa vibe né, que a gente vê aí de séries, filmes e tal e pá, a gente espera grandes atos, grandes expressões, grandes coisas, grandes provas de amor e às vezes a gente acaba se esquecendo de olhar para as pequenas provas de amor que nós temos no nosso dia a dia. Um oi, tudo bem? Como é que você está? Sincero. Um abraço. Quando você chega em casa e tem lá a comida feita para você comer. Quando vem um amigo e quer saber como você está. Isso são formas das pessoas mostrarem que gostam de você e que te amam e que se importam com você. Às vezes, não precisa ser um big gesto, mas um gesto pequenininho. Pode mostrar o quanto as pessoas te amam todos os dias. E aí eu tenho uma pergunta pra você. Você é capaz de identificar os pequenos gestos de amor? E é que também vale dizer que cada pessoa tem o seu jeito de mostrar que te ama. Às vezes, você pode não entender tanto, mas a pessoa mostra que te ama da forma que ela consegue mostrar que te ama. Então, a gente precisa ficar um pouquinho atento. Então, nesses momentos, é legal você parar e falar assim, nossa, será que a pessoa não quis me mostrar de alguma forma que me ama? Você consegue ver? E tem mais uma coisa. Existe alguém que te ama E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo Ele morreu numa cruz por você E ele te ama E ele quer ter um relacionamento com você Na palavra dele, que é a Bíblia Tem um tem um texto que fala o seguinte Que ainda que uma mãe esqueça de um filho que ainda ama, o que é um pouco meio difícil disso acontecer. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isso é Deus falando comigo e falando com você. Por mais que a gente ache que ninguém nesse mundo nos ama, Ele nos ama e tá com a gente. E quer falar com você. E quer mostrar que te ama. Na verdade, Ele já lhe mostrou que te ama. E aí, você já conhece esse amor? Sim ou não? Fala pra gente aqui nos comentários. Se você acha que outra pessoa precisa ouvir isso que você ouviu, então envie esse vídeo pra ela, curte, compartilha e segue a gente aí porque vão vir mais respostas de mais perguntas que possam aí estar na sua cabeça ou que você pode estar tá sentindo também. Beleza? Até a próxima aí, tchau!